Olá, sejam bem-vindos à aula introdutória do módulo 2. Nessa aula, nós vamos estudar, e neste módulo, nós vamos estudar os tipos de estratégias empresariais. Eu vou começar com alguns conceitos, com alguns tipos de estratégias empresariais, e durante o módulo a gente vai aprofundar nesses conceitos, ok? Vamos para a aula. Marco Porter ele atribuiu as estratégias genéricas. Então, dentre as estratégias, tipos de estratégias, nós podemos ter várias. E Marco Potter, ele, ele atribui as estra três estratégias genéricas, de modo geral. Nós estudamos no, no módulo anterior, na, na análise de ambiente, nós estudamos as cinco forças competitivas de Porter, certo? Depois dessas cinco forças, fazer a análise dessas cinco forças, Porter fala, vamos escolher, então, a estratégia. E aí ele atribui três estratégias genéricas, que é a estratégia de diferenciação, estratégia de liderança em custo e estratégia de foco. Então, diferenciação é uma estratégia onde eu quero produzir algo diferente do meu concorrente. Então, eu vou agregar valor pela percepção do meu cliente. Meu cliente vê que meu, meu produto ou meu serviço tem um valor a mais do que meu concorrente. Então, por exemplo, a Apple. A Apple, ela utiliza de estratégia de diferenciação. Quem compra, adquire um produto da Apple, ou ele adquire porque atribui que aquele produto é melhor do que os demais, que aquele celular, por exemplo, é melhor do que os da concorrência, né? ou ele atribui status. Né, o celular da Apple traz status, que também é um tipo de valor de repente você pode pensar, não, não é tão diferente a, da concorrência mas ele traz um status e tem gente que, a, que agrega que tem uma percepção de valor em relação a isso então a Apple a gente pode dizer que trabalha com diferenciação de produto liderança em custo é aquele tipo de estratégia em que eu vou ser líder em custo, ou seja eu vou fazer mais barato né? eu vou produzir mais barato, e vou ganhar em termos de escala. Então, eu vou, vou vender muito para ganhar em termos de escala, vendendo a um preço inferior do meu concorrente. Né? E com isso, sem deixar cair a qualidade também, porque o cliente pode perceber. né? Com isso, eu consigo ser líder em custo, e o cliente tem uma escolha por comprar mais barato. Então, é um outro tipo de estratégia. É uma estratégia diferente da estratégia... É meio que oposta, é muito difícil utilizar as duas estratégias de diferenciação e liderança em custo. Pode ser alguma empresa faça isso, mas geralmente de diferenciação ou é uma estratégia ou outra. Mas outras estratégias que a gente vai estudar ao longo do curso, ao longo deste módulo, é, elas podem ser utilizadas em conjunto. É só esse pequeno ponto de que é um pouco... Difícil você fazer uma coisa é, diferenciada e ao mesmo tempo ser líder em custo, mas também pode ser possível. E estratégia de foco. É, foco em foco ou nicho. A gente pode atribuir isso, que é quando eu, eu trabalho, eu ofereço um serviço ou um produto para determinado nicho. Né? Por exemplo, a gente está falando de celulares, a empresa, aquela empresa Oba Box, ela pega um, um nicho, ela vende os celulares para terceira idade, por exemplo. Então, são celulares que, de repente, um, é um público, ele não quer aquele celular que o jovem está utilizando, cheio de recursos, né? Ele precisa de um celular com as letras maiores, com alguns aplicativos mais utilizados. Então, é um, a, essa empresa, ela focou em um determinado nicho. Né? Então, a gente tem essas três estratégias, que são estratégias genéricas, e a partir delas, quando você escolhe uma ou outra, você pensa em maneiras de atribuir essa estratégia, de desenvolver essa estratégia na sua empresa. Então, como eu vou adequar a minha empresa para poder conduzir uma determinada estratégia. Então, mas quando, por que, como eu faço a escolha da estratégia? Né? A estratégia, ela... Deve ser escolhido, então, deve escolher determinado tipo de estratégia que seja o mais adequado, tendo em vista capacitação e objetivo estabelecido. Então, eu tenho que escolher a estratégia de acordo com o objetivo que foi estabelecido. Nós estudamos no módulo anterior o estabelecimento da visão, por exemplo, que é um objetivo máximo da empresa, e o estabelecimento também dos objetivos específicos, onde eu quero chegar. Né, das metas que eu quero atingir e aí essa estratégia ela está, tem que estar condizente com esses objetivos então a estratégia ela vai, ela vai trabalhar na estratégia para poder chegar ao objetivo pretendido né e a capacitação é o quanto minha empresa está preparada ou quanto eu posso adaptá-la até que ponto para uma determinada estratégia então eu também tenho que analisar esse ponto será que é viável no momento eu escolher uma determinada estratégia, né, minha empresa, ela tem a capacidade suficiente no momento ou, ou é, eu tenho como observar, como adaptar a essa possibilidade, é realista, né, então nós temos que observar isso. Deve estar ciente de que a escolha pode nortear, nortear seu desenvolvimento por um período de tempo que pode ser longo. Então, a escolha de uma estratégia, ela causa impacto ela causa impacto, e como estamos no nível estratégico, no planejamento estratégico, ela causa um impacto de longo prazo. Mesmo que eu modifique uma estratégia, né que eu perceba que ela não deu certo, modifique logo em seguida, ainda assim, o impacto que ela pode causar pode ser um impacto mais duradouro do que aquele momento ali que eu já adaptei. Então, tem que tomar bastante cuidado e sempre pensar que a escolha da minha estratégia vai causar, né? Assim, vai perpetuar para um período um pouco maior, então ela vai causar um certo impacto na empresa. Aliás, as estratégias são para causar um certo impacto e que seja positivo, né? As estratégias podem ser estabelecidas de acordo com a situação da empresa, podem ser voltar, estar voltadas à sobrevivência. A manutenção, ao crescimento ou desenvolvimento da empresa. Então, a gente fez a análise do ambiente e a gente vai analisar quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos. Eu estou no momento de sobrevivência, assim, no momento em que tenho mais pontos fracos e ameaças, por exemplo, ou seja, eu estou tentando é, me segurar mesmo, né? Ou eu estou no momento de desenvolvimento? Então, cada estratégia vai depender também do momento da empresa. É, Djalma de Oliveira também, ele fala, explica muito bem esses estratégias e algumas estratégias que podem ser escolhidas de acordo com cada momento, né? Então, se eu tenho uma situação aqui é, em que eu tenho muitos pontos fracos e, internamente e muitas ameaças externas, por exemplo, eu tenho uma crise econômica, ou uma crise pandêmica mesmo, e eu tenho internamente pontos fracos, está tudo ruim na minha empresa, ou pelo menos está prevalecendo os pontos fracos, eu não tenho uma reserva, eu não tenho caixa, né? eu estou com funcionários desmotivados, por exemplo, então é uma situação caótica podemos dizer, né, é uma situação em que a empresa está passando por um momento ruim e ela deve escolher algum, algumas estratégias condizentes aí a este momento, né. E essas estratégias elas não têm que ser o único objetivo da empresa, né? Ela não tem que atingir só sobreviver por sobreviver. É o um momento, né? É o um momento em que ela tem que passar e que geralmente ela vai tem duas estratégias que Porter que Porter oferece, né, que Porter, ele exemplifica, desculpa, que Djalma exemplifica. É redução de custos e desinvestimento. Então, redução de custos é realmente cortar os custos, né, a gente sempre pensa assim, que, porque por conta de manchetes, né, cortar é, salário ou funcionários, mas acontece muitas vezes, e ter que reduzir o custo da empresa, é, ter uma estratégia de redução de custos, de modo geral. Isso não é uma estratégia para ele ser líder em custo, no caso. essa é uma estratégia de sobrevivência mesmo, tá? Ou desinvestimento. Então, eu vou realizar um desinvestimento de um determinado produto, por exemplo. Se eu tenho várias linhas de produto, eu vou de, realizar o um desinvestimento de algumas linhas que não estão bem-sucedidas ou que eu não consigo manter no momento e vou focar em uma linha principal, só, só numa principal. Então, eu posso, pode acontecer o desinvestimento, ter uma estratégia de desinvestimento também nesse, nesse quesito. Quando eu tenho pontos fracos, mais pontos fracos, a gente estudou análise de ambiente no módulo anterior, então, mais pontos fracos com ameaças externas estratégia de manutenção é quando eu tenho ameaças, então eu tenho muitas ameaças no meu ambiente externo ameaça da concorrência crise, ameaça política ou algum, algum outro regulamentar alguma coisa e eu tenho pontos fortes, então eu tenho uma série de pontos fortes mas eu estou preparado então para enfrentar essas ameaças, eu vou me segurar nesses pontos fortes para esperar essas ameaças passarem. Então, eu tenho uma estratégia aqui, que é uma estratégia de manutenção. Manutenção por quê? Porque eu vou me manter, eu vou me segurar nos meus pontos fortes e vou esperar a ameaça passar. Então, a ameaça não vai me atingir de forma tão grave, como me atingiria se fosse na estratégia de sobrevivência. Então, eu tenho em pontos fortes, por exemplo, disponibilidade financeira, recursos humanos, tecnologia, e aí, é é oferecido, né, tem uma exemplificação de algumas estratégias para a estratégia de manutenção, que é a estratégia de estabilidade, estratégia de nicho e estratégia de especialização. Estabilidade é que eu vou me segurando nesses pontos fortes para poder retornar uma estabilidade. Então, assim, se eu tenho uma boa produção, mas não estou conseguindo vender essa produção por conta de uma ameaça externa, eu vou, é, como eu tenho recursos, por exemplo, pontos fortes, eu vou conseguir ter uma capacidade de formular estratégias, por exemplo, de venda, para que eu consiga voltar ao ponto anterior. Que era o ponto em que eu fazia minhas vendas é, normalmente. né Então, assim, é sempre uma estratégia para tentar retomar o ponto anterior. Por exemplo, com a pandemia, se eu estava com uma empresa bem consolidada, e, e vendendo normalmente e veio a pandemia e eu não estava, não estava mais conseguindo vender no forma tradicional, muitas empresas, por exemplo, elas começaram a vender pela internet. Então, mas eu tenho condições de me, de me manter naquele momento para poder construir uma página e ter alguma, é, formular uma estratégia de um outro modo de venda, então eu consigo voltar, voltar a minha estabilidade, a minha estabilidade anterior. Tá? É uma estratégia de manutenção. Estratégia de nicho, que é uma estratégia também diferenciada pelo Porter né, nas estratégias gerais, que é aquela estratégia de nicho mesmo, focar em um nicho. Então, nesse momento, eu não vou expandir para os outros, outros nichos, né? Eu vou focar em um nicho específico até a ameaça passar. Tem estratégia de especialização, que é me especializar em um serviço determinado, em um serviço específico, onde eu possa me destacar dos demais, né, no serviço ou num produto mais, mais especializado. Então, são as três estratégias para a estratégia para diante de, da manutenção da empresa. Então, quando eu tenho ameaças, porém, eu tenho pontos fortes. A estratégia de crescimento, então, lá na análise de ambiente, a gente verificou que a empresa, ela tem predominância de pontos fracos só que ela tem oportunidades surgindo, batendo a porta aí, né, então assim, eu vou tentar fortalecer os meus pontos fracos, desenvolvê-los a ponto de que eles tornem pontos fortes, né, que se eles tornam-se fortes, então se eu tenho alguma deficiência na minha empresa, eu vou desenvolver para quê? Para poder aproveitar as oportunidades do mercado, né, então tem oportunidades e só que eu não estou muito bem preparado, então eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que fortalecer, fortalecer e aproveitar oportunidades, de repente até uma oportunidade que possa predominar o meu fortalecimento também. Então, eu tenho a estratégia de inovação, essa estratégia de inovação muito utilizada pelas startups, né? Elas são empresas consolidadas? Não, geralmente são empresas iniciantes, né? Ela tem uma série de riscos, né? Uma série de fatores envolvendo... É... Aquela empresa, só que ela, ela tem um produto, ela está no desenvolvimento de um produto novo, um produto disruptivo. A oportunidade é o quê? A oportunidade é a tecnologia, é né? um ambiente tecnológico em constante avanço, onde ela pode até aproveitar as nuances desse ambiente ou até de outras empresas, para poder desenvolver um produto e ser diferente, né? Se agregar valor àquele produto. Só que ela ainda é um ponto, ela ainda tem vários pontos fracos, né? Ela precisa se fortalecer nesse caminho, né? Mas ela tem um grande potencial para aproveitar as oportunidades. Então, as startups usam muito essa estratégia de inovação. Estratégia de internacionalização, que é quando eu vou buscar no mercado internacional as oportunidades, ou as oportunidades, eu vejo oportunidades e eu posso internacionalizar a minha empresa mesmo, ela tendo alguns pontos fracos, mas eu posso desenvolver e vejo oportunidades na internacionalização. Estratégia de joint venture, que é quando eu faço parcerias com demais empresas para poder fortalecer. Então, eu vejo oportunidade de parcerias com determinadas, com outras empresas. E a estratégia de expansão, que é a oportunidade, então, de repente, o mercado está bom, né, e eu consiga planejar, fazer um planejamento de expansão da minha empresa, né? E esse, esse planejamento de expansão ele tem que ser muito bem pensado, né? Para não acontecer desvios, e, porque a expansão ela tem muitos riscos envolvidos, né? Então, mas ela se, tem que ver o tempo, o time da oportunidade dessa expansão né, tem que ver se a, a concorrência também não está fazendo no mesmo período. Enfim, tem que ser muito bem pensado. Mas são as estratégias de crescimento. Inovação, internacionalização, joint entry e expansão. E a estratégia de desenvolvimento. Então, lá na nossa análise de ambiente, a gente fez toda a listagem dos meus pontos fortes, meus pontos fracos, as oportunidades e as ameaças e verificou que tá bom, né, tá, temos pontos fortes e temos oportunidades, então temos pontos fortes e temos oportunidades externas, então, predominância de pontos fortes e predominância de oportunidades, então aqui é citado algumas estratégias, que é a estratégia de desenvolvimento e a estratégia de diversificação. A de desenvolvimento é de desenvolvimento de mercado. Eu posso, por exemplo, fazer uma fusão com uma outra empresa. Digamos que na análise eu não tinha lá... Tinha alguns pontos fracos, né? Mas eu tenho oportunidades. Então, digamos que eu estou com algum problema financeiro, mas eu tenho uma grande oportunidade no mercado. Meu mercado é, está bem promissor. E, meu, e tem uma empresa que tem, tá, está bem financeiramente, então ela está com esse ponto forte, só que para ela o mercado não está tão promissor assim. Nessa, de, nesse desenvolvimento pode ocorrer também então, a fusão e a criação de uma nova empresa, que aí atribuiria os pontos fortes daquela empresa, da empresa B, por exemplo, com as oportunidades da empresa A. Então aí eu teria realmente pontos fortes e oportunidades. Então, eu posso ter esse tipo de, de desenvolvimento também. E desenvolvimento de mercado de modo geral. Então, eu vou desenvolver o meu mercado. Então, eu vou utilizar estratégias um pouco mais agressivas. E de diversificação. Né? Então, eu vou é, diversificar também. Então, eu não, não vou ficar focado em determinado mercado. Eu posso diversificar para outros mercados. Então, aqui, quando eu tenho pontos fortes e oportunidades, eu tenho estratégias de desenvolvimento né, da empresa. Né, uma estratégia em que eu posso aproveitar realmente as oportunidades que são oferecidas. E, então, neste módulo, aqui foi só uma aula de introdutória, neste módulo, a gente vai, vai verificar, então, a gente vai estudar que... Todas as estratégias, diferentes tipos de estratégias, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos, que são a estratégia em nível de negócio e as estratégias em nível corporativo. Estratégias em nível de negócio são estratégias de um único negócio, um único setor, que desde a empresa lá, pequenininha, até a empresa, até grandes corporações, utilizam ou deveriam utilizar pelo menos alguma, uma ou outra estratégia em nível de negócio. E as estratégias em nível corporativo já são é, vários setores e mercados ao mesmo tempo. E Nós vamos estudar esses tipos de estratégias classificado em nível de negócio e em nível corporativo. Então, por enquanto é só. Bom proveito nesse módulo, módulo 2 e bons estudos.